Fala pessoal aqui é o Jabulas e hoje vamos fazer finalmente o nosso teste da estrada Endurance 1.4 cabine dupla pois é a versão de entrada e da nova geração da picape da Fiat, eu vou explicar se esse carro é ou não é um bom negócio e eu vou te falar, para algumas aplicações ele não é um bom negócio, mas para uma outra aplicação é um bom negócio sim. Mas eu vou contar tudo depois daquela vinheta, beleza? Antes disso, aquele tradicional pedido, né? Deixe já sua curtida, faça sua inscrição se não for inscrito, compartilhe, deixe seu comentário, né? Mande para os seus colegas, quem está afim de comprar uma estrada, para ficar antenado se vale a pena ou não apostar nessa versão. Então, vamos rodar a vinhetinha e eu vou contar agora. 3, 2, 1, já! A estrada acabou de chegar totalmente renovada ao mercado depois de 22 anos. O utilitário tem como grande novidade a cabine dupla com quatro portas e cinco lugares. Desde 2008 a Fiat foi tentando. Corrigir o projeto original da estrada que não era contemplado para cabine dupla, né? E lançou a primeira versão duas portas, depois lançou a versão três portas, mas com quatro lugares apenas. E a, finalmente agora ela conseguiu chegar aí, né? Na cabine dupla com quatro portas e cinco lugares. Essa versão que nós estamos testando é Endurance cabine dupla, é a versão de entrada, né? Da estrada com esse tipo de carroceria. E o grande lance é, muita gente questionou no vídeo que nós fizemos da nossa primeira volta, por que a Fiat ainda insiste nesse carro com o motor 1.4? Bom, deixa eu explicar. Esse motor 1.4 de 88 cavalos e 12,5 kg de torque é o mesmo motor que equipa a Hardworking, é o mesmo motor que equipava as versões de labuta, as versões de trabalho da geração passada. Ela está nessa versão por um simples motivo, esse carro é o carro de trabalho, Tá? Apesar de ser cabine dupla, apesar de você poder colocar multimídia sofisticado, que, no, que tem conexão Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabo, apesar de oferecer uma série de refinamentos e comodidades, esse carro é o carro de trabalho. Tanto é que você não consegue equipar esse carro com roda de liga leve, você não tem opção de para choque pintado, ou seja, tudo nele, é bastante rudimentar, porque é um carro feito para o trabalho. Aí se você fala, pô, mas ele custa R$ 75 mil, reais de abula, é caro para ter esse motor velho? Sim, mas é um carro para o trabalho, é um carro que é vendido para um empreiteiro que precisa levar ali a sua equipe para a obra e precisa levar o equipamento na caçamba, né? é o um carro que é feito para a mineradora, é um carro que é feito para a companhia energética, é um carro que é feito né, para empresas que precisam transportar equipes e precisam ter a caçamba para levar seus equipamentos ou os materiais que vão trabalhar. Então, se você pensa num carro para o lazer, nem olha para esse carro, já pula direto para Freedom ou para Vulcan, que são versões muito mais sofisticadas, muito mais qualificadas, mas são totalmente inaptas para o uso de trabalho. Afinal de contas, quem que vai comprar um carro todo sofisticado, roda de liga leve, farol de neblina, Farol com LED, né? todo cheio de frufru para botar na lida, né? para carregar saco de cimento para tomar porrada. Não, esse carro é o carro feito para isso. Então, essa é a versão feita para isso. E tem esse motor 1.4 muito inferior ao novo 1.3 de 109 cavalos do Firefly, se dá também por um ser um motor de manutenção bem mais barato. Aí você deixa de se pensar em custo de manutenção para pensar em custo operacional. Ou seja, quanto esse carro vai custar para o empreendedor no seu uso né usar esse carro vai quanto que vai custar o seu quilômetro rodado né então por isso ele é um carro bem mais simples entendeu então o lance é o seguinte esse carro é um carro feito por trabalho então se você quer um carro para lazer, um carro para ser bonito um carro para você passear com sua família vai na Volcano velho que é 80 mil pois se você equipar esse carro com o máximo de equipamentos que ele oferece ele vai a quase 84 mil reais e não tem roda de liga leve não tem farol de neblina e não tem para-choque pintado, não tem Santo Antônio, ou seja, ela continua caretona, ela continua né, bem rudimentar, mas pois, essa é a proposta desse carro. E a Volcano, ela custa 80 mil, já vem com tudo, a única coisa que você coloca de acréscimo nela é uma roda A16 e opção de pintura, ou seja, vai comprar a estrada para o seu uso pessoal, pro seu lazer? Vai na Volcano, nem pensa, passa direto na Frida também, vai direto na Volcano. Você está fazendo um bom negócio, sabe beleza? Tá, mas vamos falar desse carro aqui, velho. O que, que eu achei desse carro? Olha, esse motor 1.4 de 88 cavalos, 12,5 de torque. É o seguinte, ele não faz esse carro de grande pegada, mas ele resolve muito bem para quem precisa aí fazer um transporte de carga. Né? Você não vai fazer um transporte de carga acelerando, você vai andar numa velocidade com medida. E esse carro ele vai te atender nisso. Ele vazio, né? em função da pandemia não deu pra gente botar um. não pintou uma geladeira de vizinho para carregar, nem de parede, então ele vazio, ele registrou um combinado entre estrada e urbano com álcool de 10.3 km por litro. Consumo extremamente satisfatório, considerando o etanol, né? que é um combustível que consome mais, mas também levando em consideração que esse carro praticamente é do vazio. Bom, vamos falar agora um bocado sobre a suspensão da estrada, né? A suspensão da estrada sempre foi o um grande diferencial entre suas concorrentes, né? O uso do fez de molas no lugar das molas helicoidais ali sempre garantia ali uma confiança do cara que precisava carregar a cara. E realmente é um carro que aguenta muita porrada, né? A versão, a versão cabine simples, ela suporta até 720 kg de Carga na caçamba, a versão cabine dupla um pouco menos em função né, do, do menor volume, mas é um carro que aguenta bastante peso, independentemente da carroceria. E nesse carro é o seguinte: a Fiat manteve feixe de molas, lógico, né, mas ela aplicou ali uns batentes mais gordões, assim, bem grandões mesmo ali, que limitam né, bastante ali o, o curso ali do feixe ali. E atenua também os impactos ali quando o amortecedor chega no final do curso. Ou seja, então ela ficou bem mais confortável né? no, no, para você usar ali no uso cotidiano. A ideia era aproximar a estrada de um carro de passeio compacto, mas com a caçamba para carga. Bom, questão de interior... O carro melhorou bastante, né? Em posição de digi ficou melhor, a visibilidade é boa, apesar da traseira ter uma visibilidade comprometida, pois a caçamba é bem mais alta que existe, cara. Torna bastante necessário o uso ali de um sensor de ré, na pior das hipóteses, mas é recomendado que você tenha a câmera, que é vendida como opcional. Em posição de digi é boa, né? Ela é mais elevada, a disposição dos comandos está bem mais perto das mãos, é bem mais ergonômico do que na geração passada, que foi um carro projetado no início dos anos 90. O acabamento é plástico, plástico, plástico, você não tem nenhum fio de tecido fora dos bancos, né? Volante é borracha, apenas borracha, tudo plástico, plástico duro, plástico muito simples, mas a construção é boa. Mas a gente não pode esperar nada muito mais sofisticado quando se trata de um carro de carga, né? Nas versões mais qualificadas o acabamento é um pouco melhor, um pouco mais refinado. Mas aqui nesse carro, que é a questão dele é para levar... A galera do trampo e para trazer a galera do trampo, todo mundo sujo depois da obra, depois do serviço, isso aqui resolve muito bem. Tá, a cereja do bolo desse carro, que são as duas portas extras, assim como. Banco para três ocupantes é, ela oferece um acesso muito fácil, né? bem diferente do que era nas outras opções de carga de da estrada. Da primeira que era você tinha que rebater o banco, e da segunda que tinha aquela porta suicida que o cinto de segurança ia puxando para fora, uma gambiarra do caramba. Agora não, agora que é um acesso normal, como você entra no, numa touro, as portas abrem bem. São oito. São quase 80 graus de ângulo de abertura Ou seja, dá para o cara entrar tranquilo e sossegado O espaço é bom, né? Leva três pessoas lá atrás ali né? Não com o máximo de conforto Mas vão as três no mínimo de segurança exigida E de itens de série, ela oferece Direção hidráulica e ar-condicionado Basicamente, tá? Ela tem vários outros itens Tem controle de tração e estabilidade Porque é obrigatório né? Ela conta com bloqueio de diferencial eletrônico que é vinculado ao controle de tração. Você tem uma tecla aqui no alto, acima do multimídia, ele vai travar a roda que estiver livre numa condição de baixa aderência. E aí para te dar tração apenas na roda que estiver em contato com o solo. Né? É, um, um, é um sistema mais sofisticado que o um antigo locker, que, que tinha um acionamento elétrico, mas esse é um acionamento eletrônico, está vinculado ali ao módulo de controle de tração. Beleza? Bom, então tá aí, essa aí é a estrada Endurance Esse carro aqui, bicho, é o carro para você que vai trabalhar sacou? O carro que vai usar, é o carro para levar seu time É o carro para levar sua, sua equipe, levar seu equipamento lá atrás, levar o peso É o carro da mineradora, sacou? Agora, se você quer um carro para você curtir com a família Para você ficar sossegadão, passear para, apenas para o lazer E quando for para o sítio levar alguma coisa ali atrás Pensa na Volcano, vai direto, pensa duas vezes não Gasta 80 pratos, você já compra o pacote fechado, só que você não precisa nem preocupar se tem um item ou não tem um item, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado, um grande abraço, até a próxima, valeu!